Fala galera, nada como uma boa zoeira não é? Eu sou o Rodrigo Rezina e neste vídeo iremos curtir os 10 jogos mais malucos e engraçados do Super Nintendo. Antes disso, se você é novo no canal, inscreva-se e não esqueça de deixar seu precioso like. E deixe um comentário bem maneiro que eu respondo. Em décimo lugar, iniciaremos com MTVs Bevendut Head The, the Gay. Esse jogo é uma maluquice completa lançada em 1994 pela Viacom com o onde Beavs e Red estão de saco cheio de parasitar em casa e resolveram um show de rock anunciado na TV. Mas eles querem ir de graça, e saem na caça de ingressos que podem ser achados ou até mesmo roubados. O jogo já começa numa viagem em dois retardados tentando conversar. E eles percorrem cinco fases, a escola de Island, as ruas de Island, o Hospital da Cidade, o Shopping e a Última Fase, o Ar concerto. O grande lance do jogo é que eles partem nessa missão fazendo um monte de maluquice. Enfiam o dedo no nariz, peidam a rota, andam um língua, se estapeiam, atiram e batem nos outros e mais uma infinidade de loucuras. É um game bem antissocial, porém, é fiel à cultura dos personagens da MTV. Este é um jogo para fãs, então não era de se esperar algo sensacional. O game é bem feito e tem momentos hilários mas perdeu bastante com eventos repetitivos, um andamento ruim e com a sua dificuldade. Tenho certeza que a maioria desligou o videogame antes de passar da primeira fase. Em nono lugar temos o folclórico Taj Maníaco. Esse jogo lançado em 1992 pela Sunsoft surpreendeu muita gente. A galera que jogou o Taj Mega Drive alugou essa fita achando que ia jogar mais um jogo de plataforma. E viu o Taj como se fosse top game. Isso mesmo, o Taz corre no padrão Enduro nesse jogo. Olha, Marie, teve gente que não gostou, mas a ideia do jogo é bem simples. Corre, desvia, come passarinho, corre, desvia e assim vai. O jogo é bem colorido, com dificuldade razoável e cenas bem peculiares aos desenhos do leitura. Tudo no jogo quer trollar o Taz. Carros que o trampelo, um cachorro com cara de sacana que horas ajuda, outras atrapalha, um dinossauro praga pensando que é o Fura da Noite que te faz voltar na fase e até a mulher do Taz vai atrás dele. Este game surpreende no início, com essa proposta diferente e animada, porém é bastante repetitivo e sem história, mas vale a pena conferir. Em oitavo lugar incluímos o bizarro, mentiroso e incrível WWF Wrestlemania. Lançado em 1995 pela Midway Games, Wrestlemania é um jogo de wrestling artístico, onde digitalizaram as apresentações malucas e sensacionalistas dos principais personagens wrestlers da época. No caso do Super Nintendo, apenas é seis. Bret Hart, o palhaço Donk, Lex Luger, Razor Ramon, Shawn Michaels e The Undertaker. Inspirado nos gráficos digitais de Mortal Kombat, esse super game de luta se vale bastante dos movimentos reais de Wrestle. Com ataques especiais e os combos bizarros que marcaram a série, o ilustre Donk, o palhaço, é a grande atração do jogo. Com variados punts, segredinhos e maluquices, ele torna o jogo bastante divertido. Fazendo o game não ser apenas mais um luta contra, e sim um jogaço muito bem feito. Em sétimo lugar temos o miserável Ick the Cat. Ick é um game de 1994 publicado pela Ulcian e desenvolvido pela CTA Developments. Dizem que é uma versão revisada de Sleepwalker do console Commodore Amigo. Inicialmente o jogo parece ser horroroso. Economizaram nos gráficos, ele tem um aspecto simples, sendo que no desenho animado ele é bem colorido e divertido. E eu não sei se você já jogou esse game, mas ele é bem escuro, se liga, vídeo editado e vídeo original. Pegou pra produção, não é? E a onda desse game é guiar alguns personagens do desenho até o fim de cada fase, além de que, quem perde saúde é o personagem guiado ao ser atacado e não o Ikki. Isso torna o game divertido, pois como no desenho, o Ikki continua sendo um verdadeiro sapo de pancadas e no jogo ele pode se dar à vontade que não pega nada. O jogo fica complicado por causa dessa sistemática diferente, e a jogabilidade também não ajuda muito. Mas vale ressaltar a introdução do jogo, que é bem divertida como a do desenho. Em sexto lugar está o mito, Duffy Duck, de Marvin Miss. Neste supergame lançado pela Sunsoft em 1993, o patulino transformado no herói Duck Dodgers, desbrava um resort interplanetário imposto por Marvel que se esmou de destruir a terra. Daffy Duck The Marvel Missiles é um ótimo jogo de plataforma, um pouco longo e com nível de dificuldade desafiador, mas nada que o torne muito difícil de se jogar. O humor presente do jogo ajuda, sendo as melhores partes quando você termina uma fase e é mostrado um jornal sobre como acabou a missão. Patolino é um dos meus personagens favoritos. Vemos todas as birutices desse pato desengonçado nesse game. A forma como atira, o berro quando pisa no fogo, ou é golpeado, por um inimigo, quando solta seu super poder de tremedeira que, que o faz ficar até lá tudo matar todo mundo. Se deixá-lo paladão, ele ainda tira onda de herói, falando o próprio nome. Sem contar seu jetpack incontrolável e seus pulos descoordenados. Esse clássico com certeza vale a pena jogar de novo. Mortal Kombat? Engraçado? Aquele jogo cheio de morte, sangue, voadora, fatalidade, animalidade e até brutalidade? Isso mesmo. Lançado em 1995, Mortal Kombat 3 inovou no que chamamos aqui no Brasil de jogo de luta contra. Este jogo é sensacional por si só. Tem história. Virou até filme. Dois filmes. E ainda ganhou atualizações. Virou Ultimate Mortal Kombat 3 e depois foi imortalizado com Mortal Kombat Trilogy. O motivo de Mortal Kombat 3 estar nessa lista foi a zoeira introduzida no jogo. Foi, foi, foi... Quando, ao final do último round, acostumados que estávamos com aqueles fatalities horripilantes que deixavam crianças e até mesmo alguns mães perplexos, os desenvolvedores resolveram trollar seus fãs, com Friendships como golpe final. E os Babalits, onde o golpe final era transformar o oponente em um bebê chorão fofinho. Lembro que era criança quando vi pela primeira vez e morri de rir, e ficava jogando só para ver a maluquice que cada personagem fazia no final das lutas. É muito maneiro, curte aí. Por aí a gente vê o peso que a franquia Mortal Kombat tem, mostrando que os desenvolvedores podem fazer o que quiserem que continuará sendo épica. E em quarto lugar... É Isso mesmo. Lançado em 96 pela Blackpill Software, o famosíssimo game baseado no mundialmente reconhecido filme The Mask, o Máscara, parece não ter sido muito bem compreendido pelo universo gamer da época. A proposta do jogo é excelente, divertida e impercavelmente fiel ao filme, porém o jogo era extremamente difícil para o público alvo as crianças. A jogabilidade não é das melhores devido à movimentação louca do Máscara. Os mestres são apelões demais e o sistema de uso das habilidades em relação à quantidade a ser usada exigia bastante cautela. Mesmo assim, no quesito ação e diversão, ele impera com as tiradas idiotices bem peculiares do nosso herói, as armas utilizadas. Como no filme, o Milo. De máscara, os gráficos perfeitos e efeitos sonoros nos levam facilmente à nostalgia do filme. Vale a pena conferir e se divertir com esse excelente game. E com o selo de bronze do canal Cancela Games em terceiro lugar, Bottle em em Battle Mania. Este jogaço lançado pela Trade Est em 1993 é um grande clássico multiconsole. A franquia Bottle Todd fez muito sucesso no mundo todo devido à mescla perfeita entre personagens divertidos, jogo bem bolado e imersão em aventura. Os três super sapos foram convidados pelo professor T-Bird para a apresentação de um videogame novo que era capaz de criar um mundo artificial de tão poderoso. Nessa realidade entra em cena a rainha negra, que executa o sequestro relâmpago de todos os presentes para transformá-los em serviçais. Somente Pimple Rash escapam do sequestro e a missão deles torna-se resgatar o pessoal, seu amigo Zitz e acabar com a raça da rainha negra. Nessa mescla de beating up. E plataforma incrível, é impossível não dar boas gargalhadas com as butinadas, sopões, marteladas e até chifradas. Vai entender, sapo de chifre. O jogo, além de seus enigmas e desafios, onde são utilizados vários veículos de locomoção. O game é uma surpresa atrás da outra, e apesar da dificuldade, não é cansativo. A não ser que a sua intenção seja zerar o jogo. Um excelente desafio para todos. O selo de prata do canal vai para Clay Fighter. Mais um joguinho de luta imperando no top da zoação. Em 1993, a Interplay trouxe essa inovação no estilo boneco de argila para Os games e deu muito certo. Clay Fighter é um game de luta humorística onde um meteoro feito de argila atinge um circo na América, contaminando os trabalhadores desse circo e transformando cada um deles em versões bizarras e poderosas dos seus antigos ébos. Com oito personagens jogáveis e um chefe o jogo te surpreende com as trollagens ao desferir e receber golpes. Tudo isso com bons gráficos e bastante humor, revelando a vasta criatividade e capacidade de entretenimento dos seus desenvolvedores. A recepção do jogo foi ótima, nem tanto no Brasil, mas ele foi premiado como um dos melhores jogos de luta do ano e ainda por seus efeitos sonoros. O game ficou tão bom que recebeu o upgrade para correções e inovações evoluindo para Clay Fighter Tournament Edition. O que já era bom, ficou muito melhor. E o grande campeão? No top da zoação, concedido pelo canal Cancela Games, só podia ser o jogo mais zoeiro e nojento que eu já vi. Boogerman. Tenho certeza que a maioria da galera concorda com esse título. Boogerman, a Pick and Flick Adventure, é um jogo de plataforma que também foi criado pela Interplay e lançado em 94. Começamos a lista com sociais e terminamos com um emblemático antissocial. Quando pensamos em bizarrice, podridão e porcaria em games, é impossível não lembrar de Bugger. Ele peida a rota, tira meleca e ainda revira lixo. Esse jogo é um exemplo de criatividade podre. A história do jogo é sem noção e muito sem Um tal de professor Stinkabão construiu uma máquina para mandar lixo para outra dimensão, chamada Exquemence. Trocadilho de excrementos, sacou? Sendo assim, o porcalhão o milionário Snoot Hagsdale arrumou um emprego de faxineiro para investigar o que estava acontecendo no laboratório. Enquanto dele limpava perto da máquina, uma nuvem de poeira entrou em seu nariz, fazendo soltar um forte fio que quebrou a máquina. Durante o desligamento, um longo braço capturou a fonte de energia, e Hagsdale então se veste de Bugger para saltar para dentro do portal que a máquina abriu e passa a perseguir o dono do braço. Insano, né? É claro! Nosso grande anti-herói trilha cinco fases. Phantom Flap Lentos, The Pits, que é uma fase com restos humanos, Bugger, que é protegida por Flyboy, uma mosca humanoide, depois montanhas de mucos e cavernas nasais e finalmente, Palácio do Pus. Fala tudo. Doido, né? Mas o jogo é bom. Possui excelentes gráficos e bons efeitos sonoros. As bizarrices do personagem são divertidas e constrangedoras. Tudo é hilário e o jogo prende com seu estilo aventureiro. Como o quesito em questão é a graça e a zoação, não merece realmente o posto que conquistou. E é isso aí galera, esse foi o top 10 da zoação, <risos> Espero que tenham tenha curtido, se você chegou até aqui não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like, que é muito importante, ative o sininho de notificações para receber vídeos como este na hora do lançamento, e deixe nos comentários sobre qual a próxima lista de top que você quer ver aqui no canal, e qual o jogo desta série que te chamou mais a atenção, um grande abraço e bons jogos, este é o Cancela Games, o seu canal de jogos antigos, valeu!